Olha aí, olha isso. Cadê aí? Olha isso. Três onças pintadas. Rapicho. Acabou de matar. Aqui? Ó. Tamanho da presa da bicha. Sozinho aí os cachorros. E Deus, né? Olha a mão da mão. Acho que esses dois aqui é fiotão. Olha a grandona de lá. É lá, mãe. Uhum. Oh, mas Vai passar é medo, grandão, hein? Olha o oh, matador de onça. Isso, parabéns você. Tá louco? Rapaz, eu fiquei assustado, hein? Tá tudo na árvore só? No na árvore só. Eu cheguei lá, tinha exacuado, tava numa lagoa e parou pra ver paro pra outra, eu vou pra outra, chegou lá tava tendo e tava um, até um árvore só. Cheguei até agora, ele tá louco, entendeu, senhora? Aí come bezerra, hein? Filmou bem, filmado? Aí pega bezerro mesmo, Andrade. Tá